oi pessoal tudo bom bem a proposta desse vídeo é mostrar como eu fiz para habilitar a, a minha placa de vídeo integrada com o meu processador com a gpu né que eu tenho que é uma 1050 ti quando eu ligava o monitor na né, entrada displayport hdmi e dvi estava dando conflito e eu vi que havia a possibilidade de você habilitar a placa de vídeo integrada do processador junto com a minha 1050 Ti só que eu não achei nada específico da minha placa mãe então eu vim aqui só para mostrar para vocês o que que eu fiz reiniciar o meu computador mostrar para vocês certinho aonde é que vocês têm que entrar para habilitar quando tiver reiniciando vocês começam a apertar F2 ou Delete. Aí vocês podem ver que a minha placa mãe é uma B450 Steel Legend. E ela já está com a BIOS atualizada. Tem vídeos no YouTube mostrando como fazer isso. Só vejam os passos para vocês verem onde é que vocês têm que ir realmente. Vocês vão aqui em Advanced, AMD, PBS. Quando vocês acessam aqui, estava assim, ó. Tá? É iniciar já na placa de vídeo, né? Na placa de vídeo off-board. E aqui... Desabilitado. O que, que eu fiz? Eu cliquei aqui. Coloquei gráficos integrados. No caso, para ela acessar como primeira opção a placa de vídeo integrado ao meu processador. E aqui, coloquei em Keep Room. E eu só fiz isso, pessoal. Mais nada. Eu vou aqui em Exit. Salvar. E fechar e reinicio a máquina. E como vocês podem ver, ela reiniciou com as três telas ligadas, tá pessoal? E só para vocês poderem entender um pouquinho. entrada, no caso eu tenho um adaptador displayport para VGA na placa de vídeo integrada, né, o processador e eu tenho uma HDMI e uma DVI na minha displayport, eu não sei porque que não ficava legal, não, não ligava os três monitores, tentei descobrir e não tava complicado para mim achar a resposta, mas quando eu vi que poderia usar a placa de vídeo que vem no processador junto com a placa de vídeo 1050ti, eu fiz esse passo a passo, habilitei e deu tudo certo, funciona legal. Espero que ajude aqueles que têm a mesma placa que eu. Um abraço.